Nesse caso, é importante que você compareça a um cartório eleitoral ou central de atendimento do tipo Poupa Tempo, Serviço de Atendimento ao Cidadão, VaptVupt, o nome que tiver essas centrais de atendimento mais rápido em sua cidade. Normalmente, as divergências podem ser algum nome seu que está abreviado, alguma digitação e o dado não fica coincidente com aqueles constantes no cadastro da Justiça Eleitoral, algum turno eleitoral que você deixou de comparecer, alguma convocação de mesário que você não atendeu ou até mesmo a falta da entrega da prestação de contas. Pode acontecer, inclusive, de você ter entregue e não constar ainda a baixa no sistema eleitoral. Compareça e resolva. Um grande abraço, até o próximo áudio.